Nesse vídeo de hoje estamos aqui celebrando a Páscoa de 2022. Dá um tchauzinho aí para todo mundo veja você. E aí estão os irmãos que estão participando aqui com a gente. Em Mateus 26, 17 que fala assim, E no primeiro dia da festa de Pães Asnos, chegaram os discípulos junto a Jesus dizendo, Onde queres que façamos? os preparativos para comemorares a Páscoa. E ele disse, Ide a cidade a um certo homem, Dizei-lhe, O mestre diz, O meu tempo está próximo, Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus ordenaram e prepararam a Páscoa. Jesus diz, Eu sou a videira e vocês são os ramos. Os ramos que não derem fruto serão cortados e lançados no fogo. O ramo ele pode ser enxertado, né, na videira, e aí ele pode ser anexado à videira, né? Se ele foi perdoado, ele foi anexado à videira, não quer dizer que ele vai permanecer até o fim. Por isso que o, a salvação ela não é uma coisa pontual, ela é conquistada todos os dias. Né? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo Assim como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo de suas asas Mas vocês não quiseram Agora a casa de vocês ficará completamente abandonada Eu afirmo que vocês não me verão mais Até chegar o tempo em que dirão Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor E até hoje, né, Jesus, ele tá querendo nos ajuntar, né Como a galinha junta, né, quem já morou no interior e quem vê a galinha noite quando ela vai dormir, ela abre as asas, ela põe todos os pintinhos embaixo dela, né? E assim, Jesus, ele quer fazer. Tem tantas coisas pra gente se preocupar, uhum. que assim, muitas vezes a gente não tem nem esse tempo de estar juntos quando estamos aqui. E ele veio com esse intuito de juntar, de de que os judeus pudessem ter esse contato com o Pai, mas eles são os que vão e entregam Jesus. Em vez de a gente estar lá buscando, muitas vezes a gente está matando de novo, né? Uhum. Então, tem a ver bastante com esse contexto de Páscoa. Uma das coisas que a gente compartilhou também nessa festa foi a questão da exposição do traidor e também a exposição dos 10 deuses do Egito com relação às pragas. E a gente citou algumas coisas que estão associadas a essa fase de Páscoa e esse momento de festas pagãs também. E como exemplo a gente tem aquela questão de adorar o Deus do estômago, de oferecer sacrifícios, chocolates para esse Deus do estômago. Substituir a figura de Jesus, que é o Cordeiro de Deus, pelo coelhinho. E também a questão do comércio que envolve Querer utilizar esse momento da festa do Senhor Para poder obter lucro Um sobre os outros Porque as pessoas elas estão viciadas Em chocolates E isso também envolve um espírito de vício E se você tiver interesse em saber mais A respeito das festas do Senhor A respeito de sábado E quais são as outras festas Dá uma olhadinha nessa playlist E a gente se vê nos próximos conteúdos Falou Bem, Sete Sete Ai, não é Onde?